Gabriel, curtir. A Mercedes já deve pensar em um W14B, um W15, um WGP. A Mercedes perdeu a manhã do carro. Cara, é, eu, eu fiquei muito surpreso com o fato da Mercedes ter cometido basicamente os mesmos erros de 2022, como se não tivesse acontecido nada. É, é, é muito surreal pensar que a Mercedes está agora no patamar que ela estava no começo da temporada passada. O que aconteceu nesse período todo em que ela evoluiu tanto, aquele carro? Sabe, o, o W13, de fato, era um carro tão mal nascido quanto o W14. Mas o W13 terminou a temporada com um carro muito decente, com um carro bom, um carro bom. É verdade que a Mercedes venceu uma corrida porque a Red Bull foi muito mal, mas a Mercedes teve condições de vencer outras corridas durante o ano. A Mercedes esteve na disputa na Inglaterra, na Espanha. É, a Mercedes esteve na disputa em outras corridas. O que aconteceu nesse inverno que a Mercedes perdeu completamente a mão do carro? A Mercedes parece de volta a estaca zero de 2022. E a estaca zero de 2022 é péssima. É, sim, a Mercedes tende a pensar num num W14B, mas não tem de pensar agora, ela tem de pensar para ontem. Assim, esse carro, do jeito que tá, com esse conceito que a Mercedes usa, eu não consigo mais ver a evolução. Eu acho que ele já chegou no limite dele e as outras equipes todas cresceram. Eveline é, Guimarães, o que a Mercedes tem de fazer? Sentar e chorar? É, aí Lá no Bahrein, sim, mas... É, quando ela voltar para a fábrica em Brackley, não, né? Tem que abrir lá de novo a prancheta e, e redesenhar esse carro, desenhar todo esse, revisar todo esse conceito, porque é isso. É, chegou no limite, não tem muito mais o que fazer, né? Porque é como eu falei no, no começo. No ano passado, as coisas, o que a Mercedes passava era, olha, esse carro tem potencial, tem muita coisa para ser explorado e tal, mas a gente tem que acabar com esses saltos. Né? O carro não pode ficar saltando desse jeito e, e aí isso está limitando a performance e tudo mais. O W14 resolveu esse problema, né? Os engenheiros conseguiram corrigir essa questão dos saltos, do, do desequilíbrio é, e tudo mais. Mas o carro não tem performance, né? Eles mexem em qualquer coisinha, ou já, já destoa completamente. É, o, a única coisa interessante que o carro mostrou, assim, foi... É, um desgaste mais ameno, dos, mais ameno do, dos pneus, né? Não foi tão é, excessivo ou tão acentuado quanto em outras equipes, como a Ferrari, por exemplo. Mas é muito pouco dentro desse, dessa briga que é a, o pelotão da frente ali da Fórmula 1, né? Então, assim, o carro não gera tal Force, o carro não tem... É, equilíbrio de, de reta, o é, carro é, né? é, é, é, é, é muito sensível às mudanças de temperatura. Então, assim, é um, é, é um carro que não vai... É, calma, ali, calma, é um respira. <risos> eu sei. Eu sei. É, então, assim, não é um carro que vai imediatamente, com qualquer pequena mudança, corrigir esses problemas. Né? E eles mesmo, eles mesmos já admitem isso, né? já admitem que realmente precisa de um pacote muito amplo de desenvolvimento de atualizações e que pode ver sim, uma, uma versão B. Há quem diga que, até a, a, o conceito, né, a, a algumas linhas do carro, algumas linhas de desenvolvimento foram feitas para uma eventual mudança radical do carro, né? Há quem fale isso. Então, assim, não me surpreendo, não me surpreenderia, por exemplo, se daqui a duas corridas a Mercedes colocasse na pista um carro completamente diferente, muito mais parecido, até mesmo com essa Aston Martin, com a Red Bull e, e tudo mais, na, na maior é, cara de pau tipo, que seria possível. Porque é, não, não tem como, né? E eu acho que, inclusive, que a Mercedes vai é, sacrificar o que tiver de ser sacrificado para fazer, fazer isso, né? Porque o Toto Wolf saiu ontem da... É, do Bahrein, dizendo que não tinha nada de bom para tirar de, do final de semana, que ele não vê é, que a, a Mercedes vai se tornar competitiva é, no futuro, eventualmente, com esse carro, então assim, já dá muitos indícios. E hoje, a informação de que o, o, o James Ellison vai pessoalmente é, é, supervisionar e orientar essas, é, esse grande pacote de atualização voltando para a garagem da, da, da, da equipe. Né? Então, assim, é um movimento muito, muito expressivo da Mercedes nesse momento. Se eu bem entendi, você falou que não vai se surpreender se um carro novo vier daqui duas corridas com um, um Tom Aston Martin de cópia, é isso? É isso. Porque o tom da entrevista do, do Wolf foi: a gente vai deixar o carro mais parecido, se preciso for, com os carros que estão na nossa frente. Ou seja, mas aí seria eliminar o zero pode? Seria exato, é, é, é, é, é, é, é, porque assim, muito do que é, acontece com a, com a Aston Martin de informação passa pela Mercedes por conta da parceria técnica, né? Então a, a Mercedes está sabendo, a, a, a, a, a Aston Martin usa o túnel de vento da Mercedes, a Aston Martin tem essa, toda essa, essa, essa transferência de informação o tempo inteiro aí, é, por conta da parceria técnica, até o Hamilton estava falando... Disso, né? Que eles sabem exatamente o que tá acontecendo na traseira do carro da, da, da Aston Martin, como foi o desenvolvimento, como foi o desempenho. Então, assim, eu não me surpreenderia com uma reviravolta da Mercedes Rosa, entendeu? Vai ser a vingança da é. Mercedes Rosa. Muito bem. Eu adoraria ver, vai ser engraçado. Inclusive. Eu também.